muito bem muito bem gente chegamos chegamos com você mais uma vez aqui no canal né é, para trazer mais um ensinamento né mais alguma coisa que pode ajudar no seu dia a dia é, principalmente para você que mexe muito aí com o canal do YouTube e necessita de fazer suas capas é, que fica bonitinho né quando você tem um canal aí que você capricha nas capas né mas geralmente se você não ter é, aquele material certo, né, aquele programa certo, né, para você fazer essas essas capas, né, fica difícil, né. Eu mesmo já sofri bastante, né, nesse sentido. Mas graças a Deus hoje nós temos, Deus tem nos aberto nosso entendimento para que possamos aí facilitar um pouquinho a nossa vida, né. É, não se esqueça que você que não é inscrito ainda é, se inscreve você deixa seu joinha. E não se esqueça também, né? Não se esqueça também de assistir o vídeo até o final. Né? Que isso aí é, ajuda tanto, tanto eu como você também. É, e parar também, né? Um pouquinho aí do dia a dia. Para poder visitar aí os seus inscritos. Você que tem aí o seu canal. É, tem pessoas que depois dos mil inscritos e começa a ser monetizado. Né? Ele esquece do companheiro, esquece do parceiro. Eu tiro aí um tempo aí do meu dia, praticamente todos os dias, para visitar os canais e assistir os trabalhos dos irmãos, dos amigos, é, dos companheiros que começaram aí com a gente. Então faça isso, se você não tem esse costume, pelo menos uma meia hora do seu tempo aí, todos os dias, visite os canais, né? É, vai lá, você, é, porventura, deixa o seu like, e também a, assiste aí os vídeos dos, dos nossos irmãozinhos, dos nossos companheiros inscritos, para que todos possam ser abençoados em nome do Senhor Jesus, né? É, lembrando a todos também que nós estamos, é, nós estamos ali no www.radiosaldadedosertao.com é a nossa emissora, é a nossa emissora que muito breve, né? Muito breve nós estamos aí afastado no momento. Mas no mês de agosto estaremos iniciando novamente aí, o nosso horário, das 7 às 9 da manhã, com o programão sertanejo. Muito bem, vamos lá, né? É, vamos lá, é, eu venho trazendo um tema hoje né, para esse vídeo, que é para é, tirar o fundo da, das suas fotos e colocar um outro fundo, né? Às vezes nós precisamos fazer uma capa, mas não, não gostamos aí do fundo, né? É, ou, é, nós tiramos uma foto aí em algum local que não serve para fazer aquela determinada capa. Vou facilitar a sua vida, né, é, com essa aula, com esse vídeo, mostrando para você que nós temos aí um site especial, é, que você entra lá e além de você retirar o fundo da foto, ele te dá aí a capacidade de colocar outro fundo também, né? e fazer umas capinhas bem bonitinhas, é, algo caprichado, né para melhorar aí o seu canal, ou melhorar também aquele trabalho que às vezes você faz aí em outro lugar, né? é, no Facebook também, não sei, aonde você tem um trabalho especial aí, tá bom? Aquele abraço para você nos assistindo nesse momento, vamos lá, vamos para a nossa orientação, a nossa dica especial, São Sebastião do Paraíso hoje, Minas Gerais, está aí bem friozinho, né? É, nós estamos na época, é, mas nós estamos aqui sempre na tiba, sempre trabalhando Muito bem, o site que você vai acessar para poder tirar o fundo das suas fotos E eu vou fazer um demonstrativo É esse aqui, ó. eu inclusive coloquei aqui no bloquinho de notas E aumentei o tamanho para você conseguir copiar direitinho Está né? vendo aqui, ó? é www.remove.bg barra pt.tracinhobr é, barra upload, né, é, muito bem, é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha aqui, ó, aumentei aqui o tamanho, né, eu acho que aqui vai dar para todo mundo é, ver direitinho, aqui, ó, é, justamente esse site aqui, é, justamente esse site aqui, que você vai acessar e ele aqui já tá aberto, no caso, né, tá vendo aqui ó eu já abri ele aqui ele mostra dessa maneira aqui né e para você aí para para mim tirar os fundos como é que eu faço como é que funciona muito bem muito fácil olha aqui ó faça o pilote vamos fazer o, o upload uma foto aqui para poder demonstrar para você como funciona é, raríssimo às vezes é, eu ainda não consegui entender, é raríssimas vezes ah, não dá muito certo, as fotos não conseguem é, tirar o fundo legalzinho. Mas é muito raro, né? Que é, a maioria das vezes é, nós conseguimos aí, tirar o fundo das fotos. Né? Eu vou escolher aqui uma foto aqui para fazer a demonstração para você que está em casa, você que está acompanhando aí o nosso trabalho, não se esqueça de deixar aí o seu like, né, para nós, vamos clicar nessa aqui, ó, tá, essa foto aqui, ó automaticamente você clicou, ela entrou lá para dentro e já tirou o fundo, olha que maravilha, em menos menos de um minuto, é nem nem um minuto sequer, né? Aí você fala, poxa, mas ô oh boina, né? é, eu gostaria de colocar um, um outro fundo, tem jeito. Tanto você tem de salvar ela dessa maneira sem fundo para você colocar em, em outro fundo na hora que você for montar, como também tem jeito de você editar ela aqui, ó, editar. Aqui ele te dá é, alguns fundos disponíveis Do próprio programa né? Do próprio site Por exemplo, agora aqui você vai fazer a sua escolha Vamos ver aqui é, Um fundo que realmente Orna para essa foto Digamos, vamos colocar Esse aqui ó. Você clica uma vez em cima Olha só Dá uma impressão que eu estou na, numa rua é, De uma cidade igual São Paulo né? É uma rua grande é, com os prédios altos. É, aqui também, por exemplo, eu posso colocar um, um tipo de um fundo neutro, né? Apenas com cor lá, lá nas costas. Isso aqui é, é muito especial para você que trabalha, principalmente no YouTube, né? Para fazer as capas. É, nós, cada dia mais nós precisamos aí de, de programas né? que façam as coisas rápidas e que não... Necessite de uma máquina poderosa né? Que Nem todo mundo no Brasil hoje Encareceu demais os preços é, Dos PCs Nem todo mundo tem uma máquina forte né? E esse aqui é muito levinho Além disso é apenas um site Não é um programa né, que vai ter necessidade De você é, instalar Olha aqui ó, Por exemplo, essa cor aqui ó, É muito facinho de você trocar ó, Mas aqui, como é um tipo de um capim né, Não ornou nada, nada legal né? Isso aí é a tua escolha, eu estou fazendo aqui é, apenas um demonstrativo. Tem vários fundos aqui, por exemplo, ó, esse vermelho aqui, ó. esse aqui já ficou legal. Você escolhe aquele que você quer. Ó. Eu vou clicar aqui, aqui dá a impressão que você está na frente aí de uma, de uma madeira, né? ficou interessante também, né? É, ficou interessante. Mas agora eu vou mostrar para você como é que você salva tanto a foto sem o fundo, né? É a, a foto sem fundo, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu volto no plano que nós estávamos. Plano de fundo, pagar, restaurar. Vamos lá. Eu acho que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para voltar. Aqui, ó. Não, ainda não, né? Vamos voltar na foto sem o fundo. Aqui. Acho que agora sim. Tá, agora sim, vamos ver aqui, tá, sem o fundo. Aí você fala, ah, eu quero salvar a foto sem o fundo, porque eu quero montar ela com outro fundo do lado do outro lado. Beleza, aqui é só você vir aqui, é, download. Olha lá, tá baixando, em PNG, você vai ter ela salva sem... O fundo da própria foto. Ó. E fazer a sua montagem do jeito que você acha que deve. tá? Mas é, eu salvar ela já com o fundo também, não é difícil. Vamos fazer a demonstração. Vamos lá, novamente. Para a fotografia vamos colocar aí o fundo né nós tínhamos tirado ó tá a fotografia com o novo fundo né beleza é só clicar aqui no download que ela vai salvar com o fundo aqui ó baixar imagem com fundo novo totalmente diferente que essa foto eu tava dentro de um apartamento é, o fundo original dela então ela vai ficar assim como se eu tivesse é, do lado de um, um mar ou algo parecido né? É, vai ficar bem diferente enfim, é um, é um programa é um site que vai te ajudar demais no dia a dia para você fazer a, as montagens das suas capas é, ou das suas próprias fotos particulares né? muito bem, não se esqueça de deixar o seu like a sua cooperação não nos, é, se esquecendo também é, de assistir né, todos os vídeos que você for assistir, procura assistir até o final, né, para ajudar um ao outro. Senão nós não chegamos é, aonde nós queremos chegar. É, tem pessoas que se enganam muito, né, achando que apenas o like é, ajuda a pessoa, não ajuda, né? É, o, o, o like apenas vai ajudar de, o YouTube a divulgar o seu vídeo. Mas sem tempo de, de, de assistido ou sem você rodar as próprias propagandas que o YouTube põe, você não ajuda seu parceiro, você não se ajuda porque você não ajuda no seu parceiro, evidentemente ele também não vai para frente e não vai assistir os seus vídeos. E tira aqueles minutinhos é, para você assistir é, os vídeos aí dos seus parceiros, dos seus inscritos. Pois isso é muito importante. E vai ajudar a todos nós a chegarmos no, é, naquele ponto que nós precisamos, né? Ou seja, de ser monetizado pelo YouTube e ganharmos aí o nosso dinheirinho, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Lembrando a todos que o nosso site oficial é www.radiosaudadedosertão.com A na, nossa rádio oficial na internet. E se você tiver vontade... De, que a sua própria rádio chegou a sua hora. Chegou a sua hora, pois nós montamos a sua rádio para você. Uma rádio na internet registrada no seu CPF. É só você entrar em contato comigo. 16 é o código de área. 988269117. 988269117. Por um precinho todo especial, todos os meses, uma taxinha de. de, de, de de administração né, do sinal, você vai ter a sua rádio aí para fazer as suas propagandas, fazer a sua locução sem interferência nenhuma, não é rádio pirata, é, esse sistema é legalizado, você não tem é, de se preocupar com isso, tá bom? Aquele abraço, até a próxima vez e tchau, gente! Fui!